Tá Beijo, tchau, tchau, tchau. Pronto, mas arrasou, arrasou, Raziane. Arrasou, mames, arrasou. Então, tá Ficou muito bom. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Galerinha do mundo do steel frame, hoje eu tô com uma participação muito especial. A minha cópia. A minha cópia não, eu sou a cópia dela, é minha mami. Vocês lembram que eu já falei aí pra vocês que meus pais trabalham com drywall há mais de 30 anos. E minha mãe trabalha com construção civil desde que, antes de estava grávida de mim, né, mãe? Com certeza. Você, pai, você, você nasceu no pó de gesso. Eu nasci no pó de gesso. Então, pediram para eu falar sobre pintura de drywall. E eu vou te falar que eu não sou muito especialista. Mas minha mãe é super especialista. Já fez vários e vários, vários treinamentos. E já teve todo e qualquer tipo de problema. Não é não, mãe? Conta pra gente, então... O que, que você pode dar de dica de pintura para drywall excelente? É, vamos lá. Eu acho que a coisa que quem mexe com drywall mais viu hoje em dia, e sempre, desde que eu conheço drywall, é o pessoal brigar. Botar, o pintor bota a culpa no montador do drywall, o drywall ah, é bota a culpa Eu no... já vi isso na <risos> obra, é verdade. No no montador, acabador. Fica um joga para o é outro. E o drywall não fica pintado legal, não fica bom, e ninguém... Tem a responsabilidade do filho feio. E quando isso acontece? Existem alguns defeitos que acontecem por erro do montador e existem outros por parte do procedimento de pintura. Então vamos começar pelo montador. O que, que o montador pelo pode montador, fazer Pelo O que ele tem que tomar cuidado é que na hora que ele estiver emaçando, passando a massa de acabamento no drywall, ele não pode deixar um caroço virado para cima e nem pode deixar faltando. Na hora que ele estiver dando o acabamento, principalmente a última camada, gente, porque olha só, o acabamento do drywall leva três etapas. A massa da base, a massa, a massa que arremata vida. a fita e a massa final que abre a junta. São três espátulas de 20, de 25 e de 30. E tem povo que não sabe para que serve a espátula, né? Não. Então, e ainda diz que a culpa é do que o caroço, o pintor tem que se virar lixando aquele negócio É isso sujo. aí, então tem que fazer o arremate com as três larguras Tem que abrir bem a junta Pra poder ficar uma junta bem, bem disfarçadinha Pra poder não dar esse caroção que às vezes fica aparecendo E é verdade a história que se for bem disfarçadinha Não precisa nem de massa corrida no drywall? Depende do tipo de acabamento Porque o que, que acontece? O brasileiro adora parede bundinha de neném Aquela coisa lisinha, lisinha, lisinha E brilhosa e se, se quiser esse tipo de acabamento, cara, tem que dar massa corrida, dar massa não adianta. Tá. Agora, se você tá trabalhando com uma parede com uma textura um pouquinho mais grossa, você tá trabalhando o acabamento da, da tinta mesmo, trabalhar com um rolo mais grosso, aí você pode trabalhar sem massa, tá? Mas e selante precisa sair? Vamos lá, selante é importantíssimo. O que que acontece? É, na verdade, o selador do drywall, ele tem que entrar assim que... O montador libera para a pintura. Ah, é? É. O pintor não pode, em hipótese nenhuma, dar massa corrida direto em cima do papel cartão do drywall. Não, não, não, calma aí. Então, não tem que esperar 48 horas para secar a massa não, não. e depois botar secou, o selador? Não, não. Secou. Secou. a massa. Mas tem que esperar 48 horas. Mas eu estou falando da massa do tratamento de junta do drywall. Ah, tá. Mas tem que eu esperar quanto tempo falando... da massa do tratamento de junta para botar o selante? Depende da temperatura, uh -huh. do local e da umidade. E as 48 horas, é verdade? É. Se você estiver num ambiente pior, normalmente, por exemplo, se for aqui no Rio de Janeiro, que é calor pra caramba, 24 horas, de um dia para o outro, já deu pra ser Já carregal. dá pra botar selante? Já, já tá. dá pra aplicar o selante. O que, que é importante o pessoal entender? Principalmente quando você tá passando da etapa do drywall pra pintura. Antes de passar qualquer massa corrida na placa, de fazer qualquer coisa, tem que aplicar um selador. Porque ele fecha os poros do, do papel cartão e ele ajuda a unificar... As, as, as superfícies. Senão você tem a superfície da massa misturando com a ah, superfície do papel cartão, que são completamente diferentes. É como se fosse Primeiro a base problema. do esmalte. É. Ah. Segundo problema que acontece, a massa corrida ela tem muita água uhum. e a massa corrida demora para secar. Demora. Se você pega a massa corrida e taca ela em cima do papel cartão, principalmente no forro, o que, que acontece? Aquele papel cartão ele uhum. absorve a umidade uhum. E aquela água vai começar a ajudar a o forro a, fa não, a fazer barriguinha. Quem ah, já é? não viu forro ah, de gesso é? acartonado, como Verdade, você vai olhar, é Tá cheio de barriguinha. É porque puxou água? É, puxou água. Ah. Não passou o selador. E isso quanto é tempo eu, eu espero para o selador secar? É de um dia para o outro também ou não? Não, é quatro, horas. Quatro, quatro horas. Quatro horas normalmente Ah, então é rápido, né? É, é super tranquilo. Mas a nossa corrida coisa. tem que secar bem. A massa corrida tem que secar. É o que? 24 horas, 48 horas? 24 horas normalmente dá para é secar para você lixar. Tá. Agora, uma outra dica super importante que o pessoal de pintura é, ou quem está pintando não, não presta atenção e acaba gastando mais e tendo mais trabalho à toa é o seguinte: tem que respeitar o tempo de secagem entre demãos. Não adianta você estar tá com a obra super atrasada, quer sentar o couro na obra, aí você vai lá... Du, du, du, du, du, passa a tinta, espera um pouquinho, foi lá, botou o dedinho, o dedinho saiu seco, ele vai lá e passa outra demão de tinta. Descasca? Não. O que que acontece? Na verdade, como você tocar na tinta uhum. não quer dizer que ela esteja seca, porque por trás ela, ela tá úmida ainda. Uhum. É, você quando aplica a segunda camada Na verdade você está misturando com a primeira Você não fez duas camadas ah, de tinta não fez duas separadas Aí é a parede aí. fica manchada? Não, fica manchada, não recobre direito Aí você tem que voltar e pintar de novo Por isso tem que botar quatro camadas de tinta. tinta Exatamente É que o povo não espera secar direito? Não, não ah, espera secar ah, direito que Então babado. assim, essas são duas são coisas super importantes Dicas que eu posso dar para ajudar para o pessoal Economizar dinheiro, economizar trabalho Economizar porrinhação com o cliente, porque às vezes você está querendo entregar a obra. Porra, mas tem que esperar, gente, cada tinta, inclusive na embalagem, vem escrita o tempo de secagem entre demãos. Normalmente é de quatro horas, tá? Então, pintou um ambiente, espera quatro horas antes de pintar de novo. Não interessa se você está usando a tinta econômica, a tinta estándar, a tinta premium. Todas elas precisam desse tempo de secagem para você ter um produto mais bem acabado, uhum. mais bem pintado, gastar menos tinta e menos trabalho. Oh, Eu nada, acho que isso dinheiro. ajuda todo mundo. E o lixamento? Tem algum procedimento bacana? Tem. Lixamento é outra coisa que o pessoal costuma comer mosca. Por quê? Ou ele pega lixa e lixa com a mão. Ou pega aquele taquinho de madeira pequenininho, embrulha a lixa lá naquele <risos> cotoquinho de madeira <risos> e começa a lixar. O que que acontece? A mão da gente, ela faz força de um lado, faz força uhum. do outro. E na hora que você vai lixar, você vai acabar lixando. Um lugarzinho mais do que o outro, porque você apertou. Porque o seu braço virou de um lado, virou do outro. Então, na hora de lixar o oh, gente, existem umas bases de lixamento. É, manuais Que você vai lá, pega a folha da lixa Prende nela e você lixa você tem menos trabalho porque você lixa uma área maior rápido, é ao verdade, mesmo tempo é fica mais retinho fica mais bem acabado lixamento em draol. ou você tem aquela lixadeira profissional linda, maravilhosa é, é muito que legal, é que roda, assim, ó, parece uma lixadeira na parede, Isso. gente, eu fico apaixonada junta pozila, é ela é, é fantástica ela é linda, é linda. mas para nós mortais que estamos sempre fazendo obra <risos> né? gente, compra a lixadeira manual é uma basezinha super tranquila ninguém vai morrer, e é super baratinha, baratinha. É mas dá baratinho. uma ajuda danada na hora de você fazer o seu acabamento de draw É muito boa. Então, viu, pessoal? Espero que tenham gostado. Minha mãe é linda, maravilhosa, <risos> super esperta <risos> e super experiente. Quando eu não sei, eu falo com ela. E vocês têm que ser assim. Quando vocês não sabem, vocês perguntam pra alguém que sabe, tá? Por favor. Não vai pegar a opinião de outro leigo. Pega a opinião de alguém que tem 30 anos de experiência. Agradeço que vocês tenham botado essa pergunta que eu não sabia, porque nem sempre eu sei de tudo. Eu já apresentei até o Carlos Gaspar pra vocês, que é também um mestre de obra muito antigo que eu conheço, com a cabecinha branca, tá certo? Comentem, curtam, se inscrevam e se ficou mais dúvida, deixa aqui. Se quer que minha mãe venha mais, deixa aqui, que eu chamo que ela tá aqui do lado trabalhando comigo, tá bom, pessoal? Tá bom. Beijos, tchau, tchau. tchau, tchau.